CAPÍTULO 25 SUPREMA IGNORÂNCIA E HORROR Valdemar adentrou a sua residência em nossa companhia, indo diretamente à sua suíte. Guardada no closet, estava a arma de grosso calibre que ele carregou com dificuldade, derrubando mais de uma vez a única bala que tentava colocar no tambor do revólver, em virtude de o seu estado emocional estar tão alterado que suas mãos tremiam descontroladamente. Alcançado o intento, pegou papel e caneta, e escreveu rápidas palavras acusatórias, carregadas de todo o seu ódio pelas duas situações extremas que experienciava, atribuindo a responsabilidade total daquele ato a Laura e a Valdete, classificando-as de traidoras de sua confiança. Eu e meus colegas não contivemos o riso solto ao ver o traidor vulgar se posicionar como vítima, quando ele nada mais experimentava do que o seu próprio veneno. Assisti, satisfeita, portanto, a todo o quadro que se desenrolava maculado pelo desespero e orgulho daquele que me infelicitara a vida. Agora ele recebia o troco do que me havia imposto pelo seu total desprezo à minha posição de esposa e mãe de seus filhos. Ele engatilhou a arma, mas, ao encostá-la em sua fronte, começou a vacilar, apesar de os seus pensamentos entrarem em verdadeiro turbilhão. Valdo imediatamente auxiliou-me com a aplicação de emanações magnéticas em conjunto no coronário e no frontal de Valdemar, enquanto eu destilava em seus ouvidos o incentivo para o ato final. Vamos, covarde, termine logo essa tua existência, que se encontra completamente comprometida diante da família e da sociedade. Você é motivo de escândalo para todos. Será perseguido como um ladrão vulgar onde quer que coloque os pés. A megera, que foi tua amante e que agora responde por esposa, vai lhe tirar até o último centavo. Tua vida passará a ser miserável. O que está esperando? Puxe logo esse gatilho. Eu chegava literalmente a salivar enquanto falava, experimentando uma euforia para mim desconhecida de tão sarcástica. Assustei-me quando o alto estampido da arma se fez ouvir no ambiente completamente fechado, exponenciado pela acústica do lugar. Logo, o sangue jorrava aos borbotões. Pude assistir, então, a uma cena desagradabilíssima, quando observei o Valdo e os meus dois colegas avançarem em direção ao líquido viscoso e dele retirarem parte dos fluidos vitais, como se fossem verdadeiros predadores sanguinários. Aquela atitude, para mim inesperada, encheu me de asco e saí do ambiente. A esse tempo, as duas empregadas da casa tentavam forçar a porta da suíte para entrarem, sem conseguirem o um intento. Uma delas alertou a vizinhança e os moradores vieram em socorro, arrombando a porta e assombrando-se diante da imagem terrível. Decidi, então, retornar para o local. Foi quando divisei o Valdo e os meus colegas limpando as bocas com o antebraço em atitude animalesca, enquanto o corpo do Valdemar permanecia estirado sobre a cama, completamente banhado pelo sangue. Gradativamente, ele começou a se desprender da sua organização somática, completamente alienado sobre o que tinha acontecido, num misto de inconsciência e de pesadelo, tendo parte das ligações energéticas com o corpo físico quebradas, embora as mais importantes e consistentes ainda estivessem atreladas fortemente, fazendo com que ele experimentasse a dor no crânio que sentiu com a entrada do projétil. Valdo aproximou-se, dizendo, «Pronto, você conseguiu o que queria, minha menina!» Poderá, de agora em diante, supliciá-lo à vontade. Num primeiro instante, senti certa dose de pena pela situação que presenciava, porque o Valdemar gritava tresloucadamente para que lhe socorressem e anestesiassem o sofrimento de que era vítima. Contudo, de maneira alguma eu poderia demonstrar fraqueza diante do meu líder. Então... Num gesto insano, aproximei-me de Valdemar e comecei a aplicar-lhe bofetões no rosto, bradando sem qualquer controle. Aqui está a anestesia que você está pedindo, cão imundo e mau caráter. Daqui para frente, ela lhe será administrada dessa forma todos os dias. Pellegrino e Toninho incentivavam-me